olá meus amigos e minhas amigas estamos aqui na cidade de Quintana município aqui de Marília no estado de São Paulo eu estou aqui visitando aqui hoje o sítio a chácara do meu amigo Manuel, inscrito no canal José Maria Lima ele me convidou para passar uns dois três dias aqui vendo aqui essa natureza né que a, gente, a correria é muito grande no canal José Maria Lima é vídeo todo dia é muito trabalho com obra. E ele achou por bom me convidar aqui, eu aceitei, estamos aqui fazendo uns vídeos para vocês. E ele tem aqui ó, uma fileira de maracujá. Está um pouco sofrido porque passou uns dias sem chover, quase três meses, mas agora choveu, estão se recuperando. Então vamos lá, que ele vai falar para vocês aqui como é que ele cultiva, qual que é o melhor, o tipo de maracujá. Então vamos lá. O plantio aqui é uma cerca, né? tem uns arame, né? E elas vão correndo nessa, nessa cerca. É só um pé, Manuel? Não, Ou tem vários? Isso aí é uma carreira de, de, de plantado de 3 em 3 metros, plantado um. Plantado um pé. Essas que estão meio giadinhas aqui, Manuel, ela está quase em pronto de consumo? Não, essa daí ela, ela foi falta de água. Entendeu? E ela ficou desse jeito. Então, vamos lá, Manuel, agora é com você. Ah, mas, irmão, irmãos, eu quero explicar uma coisa para você do. Muito importante. As pessoas falam que o maracujá ele só dá uma colheita e quando dá a primeira colheita você já deve destruir tudo e plantar de novo. Isso é, isso é mito, isso é mito. Sabe por quê? Aqui já está a segunda, a segunda colheita e eu vou mostrar para você o tamanho do maracujá um pouquinho aqui mais para frente. Não está mais bonito por causa que faltou chuva, que nem nos outros vídeos eu já comentei. Foram 90 dias de seca. E para ele não morrer, a gente teve que colocar um pouco de água para manter vivo. Olha a fruta. Olha o tamanho da fruta. Pesando mais ou menos 400 gramas cada um. E tem bastante aqui, olha. Aqui, é. Tem bastante, tá vendo? Aqui é. Aí seu pertinho ou Isso aí é impressionante. Olha. Dê uma olhada nesse daqui, o tamanho desse maracujá. Tá vendo? Isso, Manuel, porque não choveu esse no... não choveu. 90 dias sem chover, né? 90 dias sem chover. Imagina de essa chuva. Agora é impressionante. No vídeo anterior eu falei sobre o maracujá redondo. Esse é um maracujá angular, um pouquinho mais comprido. Qual seria o melhor, na minha opinião? O maracujá redondo, que ele é mais gostoso. Mas, na vista do, do, do ser humano, ele quer algo grande. Ele quer quantidade, mas não quer qualidade. Então, a polpa que tem aqui, seria três vezes mais do que o outro. Só que aquele redondo, ele é mais saboroso. Hum. E nós é obrigado a plantar dessa aqui, porque as pessoas gostam de ver coisa grande. Hum. É mesmo, você, você vai pegar, no mercado pegar mexerica, né? Você escolhe só as maiores. E se, na lógica, as mexericas. Estamos falando aqui de maracujá, gente, mas é um exemplo de mexerica que eu estou falando, né? As mexericas menores, das cascas mais finas, tanto a, a, como a laranja, elas são as mais saborosas, as mais doces, né? Quando ele está verde, daquele tamanho ali, ele pesa em torno de 300 gramas. Esse daqui já está começando a ficar de vez, como dizer a palavra. Ele já perdeu 200 gramas, se ele pesar 100 gramas é muito. Está vendo aí? Desse tamanho. Por quê? A polpa dele vai diminuindo. A casca dele tem um, um centímetro e, e meio. Aí vai diminuindo, diminuindo. Aí o maracujá fica maneiro. Mas a polpa dele se torna pouca. Entendeu? Lembrando, gente, que o Manuel. Ele é um inscrito do canal José Maria Lima, né? De obras, né? E ele me convidou para vir aqui pro sítio dele. E a gente veio conhecer. Eu gosto muito, gente, de, de terra. Ali, ó. Vou focalizar ali, ó. Tem uns pés de manga ali, ó. Tem temos outros vídeos, ó. Temos ali é, a casa dele, né? Aqui é um sítio, pé de jaca, outro pé de manga ali, ó. Vou puxar para você aqui o zoom só um pouquinho, que o assunto aqui hoje é maracujá, mas é bom mostrar para você ali, ó. Os pés de manga ali tem, tem... Lembrando que tá no final da safra, né, Manel? Tá no final da safra. De manga, já tá passando, né? Ali... Também já tá no final também. Ali temos um pé de pé, gente, muito grande, ó. Aqui é uma plantação de milho, novinha ainda, ó. E é isso aí, né, gente? Vamos voltar aqui para o nosso amigo Manuel, que o assunto hoje aqui é maracujá. Nesse vídeo eu quero também falar sobre como a gente descobre que o maracujá está verde ou está no ponto de tirar. Se você observar, esse maracujá aqui tem uma característica mais verde e branco e senta. Esse daqui, a parte branca diminui e ele já começa a ficar um verde mais claro. Então, esse daqui já está começando a ficar de vez. Com mais 20 dias, ele está no ponto de já tirar para consumo. Manoel, e esse aqui de baixo, Manuel, ele está no ponto de consumo ou é por causa, por causa da seca que ele ficou assim? Por causa da seca, porque ele não pode murchar tanto assim. Aí. Ah, ele não pode murchar? Mesmo amadurecendo, ele não, não pode não ficar murchando? Né? Ah, ele só murcha quando você tira do pé, que fica muito Exa tempo na loja, né? Exatamente, exatamente. Ah, isso aí é bom, exatamente. gente, porque às vezes você vai no mercado, Manoel, e vê... Lá os maracujá tudo murcho, quer dizer, porque saiu, saiu do pé, né? E outra coisa, quando ele começa a ficar de vez, se aproximando da época de, de, de colher, ele começa a ficar brilhante mais do que o outro. Aí. Hum. Tá vendo aí? Ele Começa a brilhar mais. Ah, o brilho é mais, é mais intenso, né? O, o brilho é mais o, intenso. Deixa eu aqui ó. Tá vendo aí? O brilho é mais intenso. Hum. É. Ótimo, isso é bom saber disso, né? Exatamente, é isso aí. Olha as balitacas aí, ó já que nós falamos de maracujá você conhece o maracujá que ele é próprio para consumo de colher vamos mostrar para você agora talvez você nem conheça um maracujá que você vai comer ele de colher Zé vamos fazer isso, vamos passar ali para o outro lado nesse momento agora nós vamos falar de um maracujá diferente você conhece que maracujá é esse e como é consumido ele Impressionante. esse aqui é para fazer suco, aquele que nós falamos antes. Esse daqui é para você comer de colher. Ele parece, ele parece pinha. Quando você corta ele e abre, ele é branco por dentro. Tem bastante semente. E você come ele de colher. Nunca vi, Manuel? Uma delícia. Nunca vi. Uma delícia. Eu comi essa semana, não tinha comida ainda. Não, né? Uma delícia. É impressionante. Aí você fica... Ele pensando... fica amarelo, Manuel, quando não, filmar? Não, ele é em branco e centro. Branc... Quando é um em branco e centro, você me chama aqui de novo? Ele, pa... <risos> ele parece... Dentro dele é branco. Parece pinha. Para quem conhece pinha, é daquele formato. E é uma delícia muito doce. Hum, né? tá então, certo. Então, outro detalhe. Esse maracujá, ele é muito difícil de você tiver uma plantação de, longa, de, de, de, de, de longo... De longo, de longo espaço. Porque ele é muito difícil de produzir. Hum. Ele é difícil de pegar no chão. É, você né? planta 20, você pode ver. Aquele outro maracujá, nós plantamos, todos os pés pegaram na terra e teve é um bom sucesso. Aqui nós plantamos a mesma distância e você pode ver que a seca está praticamente vazia. É, ali tem um pé, né? Ali Mas tem um lá pé, para ela morrer todos, né? E esse esse aqui não, não, não carregou ainda, não carregou, e, e esse aqui veio, veio do outro pé lá e carregou, né? Está vendo? Olha a diferença, está vendo aí? Hum. Isso é bacana, não conhecia, mano esse maracujá. Esse, esse, esse maracujá aqui, ele produz pouco, né? E difícil você ter uma colheita igual àquela outra, porque esse maracujá é diferente, né? A genética dele é diferente, por isso que ele é difícil, de muita gente não gosta de plantar dele, porque ele produz pouco e é difícil hum. de pegar. E vamos, vamos ajudar o nosso amigo José Maria, porque ele é um grande amigo que eu conheci. E todo lugar que eu passo, eu falo desse homem batalhador, que luta, procura ser a melhor pessoa possível. E nós estamos aí para contribuir com essa posição dele, tá bom? Um grande abraço para vocês vamos continuar o nosso trabalho. Lembrando, gente, que esse, esse rapaz aqui é um rapaz né, novo, ele tem 50 e poucos anos, né? Tem, já tem isso, não, não? 56 anos, não sim, tem vergonha de falar sim, Eu tenho 51, também não tenho vergonha Eu me sinto orgulhoso por ter chegado a essa, essa idade Amém. O meu irmão não conseguiu, morreu com 28 anos Então é assim, gente O canal Rob do Zé, como do Zé Maria Em breve eu estou pensando aí Em mudar o meu canal para o dia a dia do Zé Maria Lima Vou ver se dá certo, né Quero tirar o Rob do Zé E quero pôr o dia a dia do José Maria Lima E assim, a gente tá fazendo vídeos Esse rapaz aqui é um, um inscrito do canal Zé Maria Lima Trouxe aqui um presente para ele e a gente tá por aí, gente, de hoje em diante a gente vai procurar fazer vídeos, assim, vídeo instrutivo, né? Vídeo onde a gente não mostra coisa errada, só coisa do bem, e a gente tá em busca aí de seguidores. E é isso aí, minha gente, um forte abraço, fica aí com mais esse vídeo, sempre nos vídeos eu tô mostrando, gente, aqui ó, aqui as casinhas aqui do interior, são longe uma da outra, né? Olha, bem ventilada, lá, lá, lá na frente, depois das casas, gente, é só fazenda do que mesmo, Manuel? Ali são plantação de, são plantação de milho, de amendoim e de feijão também. Coqueiros, né? Mara, Mas, maravilha. O que mais falta aqui é de amendoim. Olha só, gente, que lindo aqui nas casas aqui, ó. Banana, o Um sítio mesmo, né? Maravilha. Então, um forte abraço, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.